E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca. E pra quem me acompanha na Twitch sabe que eu gosto muito dos carrinhos da Hot Wheels. Então o pessoal pediu pra me mostrar todos os meus carrinhos aqui pra você. E lembrando, se você gostar desse tipo de conteúdo, deixe nos comentários que eu trago mais carrinhos aqui pra você dar uma olhada. Beleza, vamos abrir a caixa aqui Lembrando que é a primeira vez que eu faço esse tipo de vídeo Se o pessoal gostar, eu vou trazer mais como esse Eu não sei como é que vai estar a qualidade depois Então você deixa o feedback aí Lembrando que essa caixinha aqui Eu sempre peço as caixas na hora que eu vou comprar os carrinhos Porque eu conheço os vendedores Aí depois que eu completasse a caixa Eu ia abrir ela novamente e mostrar para você Eu estou guardando na caixa no momento Porque por enquanto eu não tenho o expositor de carros, principalmente de cartelas que eu estou procurando. Vamos lá, primeiro aqui é a Lamborghini Huracan, Isso aqui é a Lamborghini Huracan da Liberty, eu gostei muito desse carro, os detalhes dele tá muito, muito bonito, eu só senti falta de detalhes aqui atrás né, na frente pelo menos a gente tem, a gente tem o um farol dele, tem o um nome da Liberty ali do lado do farol, ficou muito top essa miniatura aqui depois a gente tem aqui esse mas da MX-5, que é muito Bonito, eu tenho outros modelos Desse aqui, que eu tenho certeza Que vai faltar nas lojas E vai ter alguns amigos aí, que vão Querer negociar comigo, é um carrinho Muito bonito, eu gostei dele Porque ele tem bastante detalhes Também, eu gosto de carros que tem muitos detalhes Esse aqui também eu senti falta Tá, da lanterna aqui A parte de baixo dele é muito Bonita, olha, de plástico Esse carro aqui, é... quando vem assim A maioria desses carros que vem aqui, a base de plástico né Eles, eles são carros mais para colecionar e brincar Não são carros de pistas da Hot Wheels Porque eles são bastante leves né Muito bonito, tem um detalhe ali ó No aerofólio dele Show de bola esse aqui né, o Nissan GTR da Liberty também, muito bonito, eu acho que esse modelo aqui é o Nismo né, se eu não me engano esse modelo aqui é o Nismo, tá muito bonito né, encostei um pouco mais a luz aqui para você ter uma ideia, ele tem a parte da frente aqui, tá bem detalhada, não sei se dá para ver direito, eu só vou ficar sabendo depois né, mas dá para ter uma ideia dele, aqui atrás não tá né, não tem, a gente não tem detalhes, é uma pena, eu já vi alguns modelos da Hot Wheels que tem uns detalhes aqui atrás, eu não sei se é o aquelas versões mais caras, né? Mas essa, eu gosto muito dessas miniaturas aqui, que elas são simples, tem um preço bacana e são de metal também, né? Depois a gente tem esse aqui que o pessoal chama ele de vários nomes, né? Eu chamo de Pontiac Outros falam Pontiac, Pontiac, eu não, sei, eu não sei, cara. Eu só sei que eu gosto muito desse carro por causa dos detalhes, tá? E ele tem no Forza também. É, eu não sei porque a Hot Wheels, ela, a parte de trás de, de alguns carros, né? A maioria ela não coloca detalhes. Esse aqui não tem detalhes na parte da, de cima, né? Tem aqui na frente dele. Tem do lado, mas não tem atrás. É um carro muito bonito também. Ele ao vivo é muito, muito bonito. Esse aqui é um Ford Mustang custom, muito bonito também, roxo. Olha só os detalhes dele, ele não tem na frente, esse aqui já não tem detalhes na frente, mas eu não vou falar nada não, porque mesmo assim ele tem do poucos detalhes, né? só tem na lateral mesmo, eu acho ele um carro muito bonito esse carro aqui, lembrando que tem a versão dele super, tá? A versão super tirante desse carro aqui, eu não sei se tá nesse eu acho que é do lote L, tá? Depois a gente fala mais sobre isso a versão super, né? Vem com pneu de plástico, eu não sei se vem com a base de metal e os detalhes aqui na frente, mas é uma versão que é o mesmo preço, só que ela fica escondida, né? É caça ao tesouro. Depois a gente fala mais sobre isso aqui, eu sei que muita gente já sabe dessa história da Hot Wheels. Esse aqui é o carro do Batman que eu achei muito bonito, eu tava esperando essa cor aqui, achei muito bonito, um fosco, né? Esse carro aqui tem que ter, né? Esse carro aqui eu acredito que é um carro que o pessoal vai valorizar muito, eu tenho até outra versão desse carro aqui repetida para mim fazer alguma, algum game, né? Com algum amigo que tem algum carro que me interessa, principalmente os Porsche, que eu sou muito fã, é um carro muito, muito bonito. Essa aqui não pode faltar, essa McLaren aqui Engraçado que eu achei que ela era Da Gufi né? Mas ela só Tem as cores, eu fiquei Doido por causa dela, é, infelizmente ela Eu tenho outra McLaren que eu acho que Ela tem uns detalhes atrás, essa aqui não tem Eu acho que ela era, era pra ser Uma Gufi aí não teve como, e deixou As cores, né? Tem uma versão desse carro aqui Azul que é muito bonita, eu vejo sempre Nas lojas, quando eu tiver um Bom, uma boa câmera, eu quero Gravar quando eu for buscar os carrinhos Na loja, tá? Deixei nos comentários se se você acha interessante fazer isso esse aqui é o meu Porsche 944 ele é da Magnus Walker Carro muito bonito. Esse carro aqui, ele não dá para ver, cara, mas é por causa da luz. Mas ele tem um estetoscópio, acho que é assim que fala lá atrás. Dá para ver um estetoscópio? Não dá para ver direito aqui, porque ele é um carro que é, é da Magnus Walker. Mas ele homenageia um dos designers da Hot Wheels que faleceu no ano de 2021, se eu não me engano. O nome dele é Rius Assada, eu acho que é assim que pronuncia. Deixe nos comentários. Esse esse carro aqui é, tá com a logo do Magnus Walker, né? A coleção dele, só que ele tem esse detalhe para homenagear esse design da Hot Wheels. Carro muito bonito. Esse aqui, infelizmente, né? Não temos muitos detalhes na frente. Atrás a gente só tem aqui a plaquinha, né? Mas é isso aí. É, pelo menos a parte aqui lateral dele é muito bonita. Esse aqui não pode faltar, né? Um Ford GT40 da Golf, né? Gulf que é uma marca aí que tá presente nos carros da Hot Wheels aí há muito tempo. Você tá vendo que a, a, os detalhes dele aqui na frente é muito bonito, né? Traseira, né? Pelo menos a gente tem esse detalhe do motor dele ali e tá? tal. Escapamentão. As luzinhas ali, podia colocar, né? A roda dele muito bonita. Tem várias, vários patrocinadores aqui, né? Aqui atrás mostra os patrocinadores, né? Licenciado pela Ford, Goofy, Firestone e aquela outra ali que eu não, não conheço aquela marca Temos aqui o Corvetão. mano eu tenho que comprar um GoPro porque essa câmera é terrível o foco dela Essa aqui é uma cartela pequena né, então ela encaixa bem aqui pra gente ver Um carro muito bonito, a gente tem aqui os detalhes na frente que eu gosto muito Acho que quando a Hot Wheels não conseguir colocar um adesivo na frente né Poderia até deixar essa parte aberta que fica o plástico ali mostrando o farol do carro fosco né bonitão esse aqui, infelizmente a gente não tem detalhes atrás dele mas pelo menos a gente tem uma perfuração que dá uma tonalidade de cor mais escura e dá a impressão que são as lanternas traseiras né ele tem esse detalhe aqui na parte de cima que é muito bonito ó. assim dá para ver melhor top carro top eu comprei dois desse que acho que não vai dar valorizado ao ponto de ter algum amigo que queira negociar com outro modelo mas eu tenho mais um desse aqui temos aqui essa BMW que ela foi tem a versão dela super né? Que hoje deve ser muito difícil encontrar. Eu não fico fritando nessas versões especiais dos carros. Eu gosto das versões normais eu tenho algumas versões tirante que tá nessa caixa aqui. Deve aparecer aí depois. Mas essas versões super né? Que vem ali embaixo mostrando. Eu tenho até um carrinho aberto aqui ó. Tá vendo esse logo aí? ó Essa bolinha? Essa bolinha quer dizer que esse carro aqui é um terrante né? O carro que eu achei né? A versão que tem essa bolinha dourada aí, quer dizer que é um super terrante. Quando acha essa bolinha aqui dourada. Essa aqui é a cinza, ela é só um terrante. Era, é o. Tá vendo? Ele tem até a logo ali amarela. Um círculo de fogo, né? Mostrando que é um terrante. Esse carro aqui, esse tipo de carro, vem um em cada caixa da Hot Wheels em um desse aí é muito fácil alguém chegar e pegar né mas a super o pessoal fala que a cada 17 caixas vem só um super e é muito valorizado Tem fornecedores que lá quando chega para o fornecedor ele já tira para ele lá para ele revender para colecionadores aí nem chega até as lojas só se tiver algum acidente mesmo aí chega nas lojas com essa marquinha aqui dourada tá? A versão super desse carro aqui é muito bonita, vem com pneu de, de plástico, né? De plástico não, de borracha, esse pneu aqui nosso é de plástico. E ele vem com a coloração mais dourada, um carro muito, muito bonito. Esse aqui é o Dodge Charger do Toreto, né? Acho que esse aqui é o do Toreto. Eu não assisti, o, eu, pelo menos eu não prestei tanta atenção no, no filme, tá? É, quando teve esse carro aqui. Porque eu acho que o Veloz e Furiosos, ele foi para uma pegada, é, vamos dizer assim, muito arcade dos filmes, né? Então eu não dei muita atenção, não, mas é um carro muito bonito. Um carro que, com certeza, vai valorizar daqui a um tempo. E eu tenho, acho que eu tenho dois desse carro aqui repetido. E eu tenho certeza que algum amigo vai querer negociar com outros carros, né? Porque sempre aparece aquela galera que tá colecionando, a galera nova aí que tá colecionando os carros, né? graça esse carro é tão grande que o reflexo dele não dá para ver direito. Esse carrinho aqui é muito da hora Porque aqui em Goiânia tinha uns carrinhos parecidos com esse aqui Que levava o pessoal pro centro, né? Acho muito bonito Quando eu era criança eu via esses carrinhos aqui Quando eu era uma criança Então eu resolvi pegar ele Não sou muito fã, né? Desses carrinhos assim Mas ele me traz algumas lembranças Então eu resolvi pegar esse carro Tô tentando melhorar o foco da câmera Mas tá difícil, mano esse aqui é um Toyota Celica. É um carro lindíssimo, cara. Eu fiquei maluco quando eu vi esse carro aqui por causa da cor dele, sabe? É uma, é uma cor que tem uma, uma tonalidade diferenciada. Então, eu resolvi pegar esse carro aqui. Eu acredito que ele não é do, desse ano. Principalmente que ela, tem essa, esse carimbo aqui da Hot Wheels. Porque tinha gente que estava falsificando os carrinhos da Hot Wheels, né? Então, eles resolveram colocar aquilo ali. Mas, mano, esse carro aqui é muito bonito. Eu gosto dele porque a roda dele é gigante, né? E a, a cor dele dá para ter uma ideia, né? ela tem um certo brilho, é muito chique essa cor. É um carro que não tem muitos detalhes na frente, né? assim detalhes do farol e tal, aqui atrás também, mas eu gostei desse detalhe preto que tem na frente e atrás, que deu uma pegada bacana para o carro, um carro muito, muito bonito. Esse aqui é um Back to the Future. Ó, oh, pegou certinho aqui a câmera. Deu pra ver bonito o carro. Dá pra ter uma ideia? Tem bastante detalhes, né? Um carro que, mano, esse carro aqui é... Eu tenho um dois desse aqui pra negociar com a galera. E ele é cheio dos detalhes. Muito bonito esse carro. Aqui embaixo até que não, mas na, na frente aqui a gente tem é, a marquinha dele ali, bem pequena. Pelo menos isso, né? Aqui atrás a gente tem esses detalhes que é muito louco. E é um Carrinho assim que o pessoal gosta, né? Então eu tenho mais um para fazer aquele game com um amigo aí que tiver a Porsche, né? Esse aqui é o carro que eu... Toda vez eu, eu erro o nome dele. É um Bellware, né? Que o pessoal fala Bellware. Eu espero que seja assim que fala, né? Eu acho esse carro bonito demais. Sabe por quê que eu gosto desse carro? Porque tem ele no Need for Speed, né? Tem ele no... Eu vi o LG Games, brother nosso, aí jogando com esse carrinho aqui. Achei muito top. Aí eu resolvi pegar. Porque eu gosto de carros assim. Principalmente que são da vida real, né? Com certeza deve ter esse modelo aqui. Big Bellware. Eu acho que é assim que fala, né? Eu tenho ele rosa, né? Rosa não, menino. Roxo. Eu tenho ele... É roxo, né? Roxo, claro. Bonito pra caramba. Eu vi o verde e eu fiquei... véi, será que eu pego o verde, cara? Porque é massa, né? Você pegar umas cores... Pegar o mesmo carro com as cores diferentes, né? Acho da hora isso. Mas eu deixei lá. Achei o verde meio... Não sei, cara. Não destacou tanto, sabe? Olha só que bonitão. É muito chique, né? Eu gosto de manter na caixa. Eu acho que fica muito legal. Eu tinha uns 80 minha sobrinha invade o meu quarto e abriu as caixas eu doei para a igreja da minha irmã aí eu tô começando a colecionar eu vou arrumar um lugar para guardar eles para a criançada não mexer né eu até comprei alguns para a criançada aqui para dar moral para esses que eu gosto Olha, esse aqui eu acho que é do ano passado Deixe nos comentários se eu tiver errado carro muito bonito, né? Honda Civic SI Esse aqui é BR, né? Eu vi um cara, ah, vamos fazer o um vídeo aqui dos carros da Hot Wheels brasileiro O cara mostrou uns Type R e tal Uns carros da gringa Ué, esse carro ainda não tá no Brasil ainda não, meu filho Esse aqui é BR, esse aqui tá com detalhe, né? Esse aqui tá com a lanterna, tem a logo ali da Honda A cor dele, essa cor clássica, né? E aí ele tem aqui na frente também, tá muito bonito ele tá com body kit, né? Tá muito chique esse carro, muito bonito Esse aqui eu não sou muito fã desse sedanzão O pessoal ia ficar bravo como é que você não é fã desse carro, cara Carro muito bonito, Mercedes 500E, né? Olha, ele tem uns detalhes aqui atrás ah, aqui dá pra ver melhor Ele tem aqui na frente também Por isso que eu gostei, eu falei assim Ah cara, eu vou pegar porque o carro tá Ele teve um, um detalhamento Bacana né, o pessoal cuidou bem Do carro, então eu vou pegar ele A Cura NSX não pode faltar né? Eu vi no lote de agora. Eu queria esse carro branco, né? Porque eu acho que a cura para Olha só, ele tá com poucos detalhes na frente, né? Atrás, ainda bem que ele tem isso, né? Diferente do Nissan GTR. Esse carro aqui, eu acho que a marca é registrada dele também. Essa lanterna traseira, ele tem um, do... um detalhe até na placa dele ali, ó. Muito bonito. Esse aqui é designer do Rios Assada. Eu acho que é assim que fala o nome do designer. Que infelizmente faleceu. É um cara tem bastante ideias para carros. Ele faz altos carros da hora. Tem uns carros fictícios dele que é muito, muito bacana. Esse aqui também é do Rio Assada tem esse logo dele aqui, né? Rios Riders, eu acho que é assim que pronuncia. Honda S2000. Esse aqui também. Bastante detalhes, né? Marquinha da Honda ali, uma plaquinha bonitinha. A parte da frente também, lanterna, body kit. Bonitão demais essa versão aqui. Gostei muito. Eu quero a versão desse carro branca, se eu achar, né? Esse carro aqui é um novo Nissan Z, né? Ele tem bastante detalhes, por isso que eu peguei esse carro. Falei, não, vou pegar ele que ele tá com bastantes detalhes, né? A Hot Wheels deu um carinho bacana pra ele, tem a marquinha da Nissan. Eu, sinceramente, não gostei desse carro, assim, na vida real, tá? Eu não achei ele legal. Comprei ele mais porque é um carro, assim, que pode ser que essa... Eu tenho outro desse aqui, né? Pode ser que dá uma valorizada aí, porque é um lançamento. Mas eu não achei interessante esse carro. Achei a frente dele muito quadrada, sabe? Deixei nos comentários se você gostou desse carro. Jaguar F-Type, né, esse aqui tá com... Pouquíssimos. Não, pouquíssimos não. Ele tá cheio de detalhes, né? O problema é que ele é um black, né? Ele é um all black. Aí não dá pra ver muita coisa, né? Esses carros pretos aqui. É difícil de você pegar os detalhes dele. Carro bonito, né? Parece interessante que alguns carros eles, eles vêm com uma roda diferente, né? Lembrando que esse carro aqui tem a versão super dele também. Que agora acredito que tá muito difícil de encontrar. Porque tem que ficar esperto nos lotes que chegam, né? Você tem que ver o lote que chegou na loja, já correr. Lá e pegar na hora que o pessoal coloca lá na gôndola, só que mesmo assim tem aquele problema de alguns fornecedores e funcionários também, né? Que tem funcionários que já pegam e já abrem os carros e já guardam. Eu conheço alguns funcionários da RiRap que colecionam os carros, né? Então o pessoal tem uma certa vantagem, principalmente quando acha os modelos especiais de uns carros como esse aqui. Esse carro tá muito bonito, né? Tá muito, muito bonito. A McLaren F1, eu só tinha achado preta na loja, só tinha. Preta e eu queria a cor né da McLaren assim na minha opinião a cor que todo mundo gosta né que a cor pode ser que pode ser considerada a cor da McLaren essa aqui diferente daquele modelo de corrida essa aqui já tem um detalhamento atrás né Eu só teve um cuidado muito bom eu quero a Lamborghini é qual que é a Lamborghini acho que é a contas não, não é a contas Lamborghini miura tá vai sair no lote L agora acho que é lote L que é o novo lote que tá chegando Aí, que já chegou na gringa, vai vir a Lamborghini Contas, que tem bastantes detalhes também. Vai ser um carro mega valorizado, né? Porque é uma Lamborghini, Ferrari, McLaren, Aston Martin, Mercedes, os antigos, tal, principalmente os de corrida, a galera gosta muito, né? E essa cor aqui é uma cor que com certeza é muito valorizada comparada com a cor preta. Esse carro aqui, velho, eu não sei se ele existe. Tem uma galera que fala que ele existe, eu vi um youtuber falando que não. Eu fiquei fanzaço, eu não sou muito fã das caminhonetes, mas esse carro aqui, à frente dele, cara, me lembrou os carros das antigas, tal, tá, lá da Bahia. Ele não tem muito detalhamento, né? Os carros pretos, a gente tem um problema com essa câmera minha aqui, que é de celular, que os carros pretos não dá pra gente ver muitos detalhes. Eu gostei muito desse carro, esse carro aqui eu acho que é mais para brincar né de acho que é aqueles carros de corrida antigo né eu acho que pelo menos a ideia dele deve ser essa né mas a categoria aqui trucks a ah, deve ser carros de, de corrida né carros de truck de corrida não sei Shelby Cobra, não pode faltar, muito legal, esse aqui tem poucos detalhes, eu gostei dele por causa da frente aqui que tá aberto, né? Aí eu peguei, tem a logo da Hot Wheels aqui, que ficou bacana nesse carro, né? A parte aqui, ó, a gente tem é, Goodyear, aquilo ali, eu acho que, é, não sei. Tem outra logo aqui atrás de marcas, aqui atrás mostra, né, as marcas patrocinadas. Esse aqui é, já é um terrante, tá? Esse aqui é um terrante. Deixa eu ver se dá pra você ver aqui embaixo. Tá vendo lá a bolinha? Que é tipo essa aqui, ó. Olha lá, tá vendo? Tá vendo? Ele tem a bolinha lá embaixo. É difícil achar, né? Esse aqui, o detalhe dele aqui, ó. É, o, o olho dele tem a marca, né? Olha lá, o olhinho dele lá. Tem a, o círculo de fogo, tá vendo? É um carrinho que o pessoal gosta muito. Eu peguei ele mais porque ele é um terrante, né? É uma, um carro que dá uma certa, tem uma certa valorizada, principalmente quem quer colecionar as três versões que foi lançado desse carro: uma que brilha no escuro, uma normal e essa versão aqui. Né? Quem gosta de colecionar esses carrinhos exótico aqui esse que é do Rio Zassada né o cara é tem uma imaginação monstra né eu gosto desse carro que a roda dele é gigante né a gente tem a, o Silvia Da Liberty, né que é um carro que está com muitos detalhes Achei bacana isso aqui, ó, que eles deixaram um plástico aqui atrás, né, para mostrar que é o farol do carro, né? Não quis pintar, mas deixou esse detalhe que deveria deixar em todos, né? Se não vai pintar, deixa aberto assim, ó, um carro muito bonito esse carro. E tem a versão da vida real, né? É, todos esses carros aqui eu gosto de pegar as versões que tem da vida real com os detalhamentos, né? Já foi muito bom o preço, né? Eu já comprei carros da Hot Wheels até de R$ reais, Deixa aí o mínimo que você já pagou no carro da Hot Wheels e com essa quantidade de detalhes é muito, muito bom, né? Os carrinhos valorizou demais. Velho. Olha só, chique, né? Eu peguei a versão dele amarela. Essa aqui já não tem na, a, a cor, né? Na vida real, não tem. Eu acho que não vai ser tão valorizado igual a branca né, mas para quem gosta de, por exemplo, ah, eu gosto de ter todas as cores né, então essa aqui já é, é amarelo com branco né, a outra é branca com amarelo, todos aqueles detalhes. O pessoal faz a alteração né, de cores para aproveitar o molde né, o pessoal gosta também né, de cores diferentes, por exemplo, pegar vários postes de uma, de uma cor, se tiver eu pego. A gente tem um Aston Martin Speedster, eu acho que esse aqui, se não me engano, ele é lançamento desse ano. Então eu resolvi pegar um carro que, oh, meu Deus, eu tô olhando ali, um carro que tem bastantes de detalhes, né? Eu gostei desse detalhe aqui atrás, que o pessoal deu uma, at uma atenção bacana para todos os detalhes da, da lanterna. Tem uma placa ali escrito V12, olha só aqui em cima que legal, né? Muito top! Eu sempre falo que eu não sou muito fã dessas caminhonetes, mas essa aqui, velho, é... tem, tem uns modelos que a gente não é fã, né? Até os carrinhos fictícios a gente não é muito fã de alguns modelos, mas a gente acaba pegando pelos detalhes, né? Esse carro eu gostei muito, achei muito legal ele. Então resolvi colocar na coleção aqui, né? Eu tenho que tomar cuidado, vai que eu vira aqueles caras que colecionam só esses estilos de carro que Eu gosto de pegar todos, eu não sou do tipo que, ah, só vou colecionar Porsche, né? Porque aí o cara fica maluco né Às vezes sai um Porsche super superterrante e é caro os Porsche super superterrante, aí o cara quer de qualquer jeito e acaba pagando 1000, 1500 no carro. Colecionador paga, tá? Quem gosta de ter um certo tipo de hobby vai acabar gastando uma grana. Esse Chevy que eu peguei ele mais pelos detalhes que ele tem na frente, tá vendo? Tá até grudado aqui. Mas atrás não veio, pois é que atrás dele os detalhes são bem mínimos, né? Que ele tem uma porta aqui muito grande, mas é um carro muito bonito. Gostei muito desse carro aqui. Esse aqui é o Skull Shaker, eu gosto de Bonnie que só não gosto que leva ele pro modo online do Forza, né? Porque esse carro é apelão demais. Esse aqui é massa que ele fica andando e a cabeça dele fica mexendo. É muito top esse modelo aqui, eu gosto muito dele. Então resolvi pegar. Vou começar a pegar os Bonnie Shaker que eu achar na loja é diferentes. Só não vou pegar é, os que for muito caro, né? Tem uns que é caro pra caramba. Esse aqui é um Nissan Skyline que ele, tipo assim, cara, eu não gosto muito porque o pneu dele é pequeno, né? A roda dele é pequena. O body kit dele não vem muito detalhado. Na frente ele tem detalhes bacana, só que atrás a gente não tem detalhes. É um carro muito bonito também, só não gostei da roda dele. É porque eu acho que o modelo da vida real desse carro aqui, a roda é desse jeito aqui também, tá? Então o pessoal quis trazer ele dessa forma. Achei legal que ele tem esse detalhe aqui no para-brisa do carro né que ficou muito top carrinho muito bonito né esse aqui é o pixel shaker carro muito bonitinho também eu gosto de bone shaker né então resolvi pegar esse modelo aqui eu acho que dá para não esse aqui não é a versão do lego não tem a versão de os carrinhos da lego que dá para você encaixar os bichinhos esse aqui tá muito bonito a roda dele tá muito louca né bem detalhado gostei desse carro esse aqui é o cartezinho do Mario, né, que é muito bacana também. Eu tenho outra versão desse carro aqui, eu tenho um repetido porque eu tenho certeza que alguém vai falar que é fã do Mario e vai querer é, negociar comigo, né, fazer um game aí. Aí eu tenho aqui o carro do Mario, velho, muito top. Eu não sei se é desse ano esse carrinho aqui, eu acho que é assim, que é aquela logo ali, é desse ano, muito top ele, né. E essa caixa aqui tem um outro lado Eu espero que esse vídeo não fique muito grande, cara Eu tô falando demais, né? Vamos abrir logo aqui, deixa eu tirar aqui Ó lá, ó Vamos lá, vamos acelerar isso aqui, aí Olha só, esse aqui é o Porsche 935 Muito bonito esse Porsche, eu curto ele pra caramba Achei ele muito bonito Já corri com esse carro no Forza Motor Sport Muito bacana eu tenho esse aqui que já tá acabando nas lojas, meu sonho é ir em alguma loja e achar a versão desse carro vermelha Que tem a versão vermelha dele, eu acho que a versão vermelha é mais valorizada do que a preta né Porque a que aparece mais na internet é esse carro aqui versão vermelho É a mesma versão daquele outro carro que eu mostrei agora né, do Porsche 935 Só que esse aqui já é o moderno né, bonito demais esse aqui é o 914 Safari, eu sempre chamo ele de Savana, não sei, sei porquê, mano. É um carro que vem bastante detalhes, tá vendo? Muito top, velho, gostei muito dele. Aqui, olha só, olha a frente dele, que legal, ele tem uma marquinha ali também, muito bonito. Esse, aqui, esse lote aqui eu acho que é do ano passado, porque eu acho que isso aqui é do ano passado, ó. Isso aí é do ano passado. Esse aqui é o 901 GT3, a galera deu sorte que o GT3 lançou a versão com a mesma cor no lote L né, então quem não pegou esse carro aqui vai ter a chance de pegar, o pessoal tá reclamando que a, a parte de cima dele aqui tá vindo com alguns detalhes, esse meu aqui tá bem é, conservado tal, a parte de cima, mas o pessoal tá falando que tá vindo ralada né, e o bacana que o pessoal deu atenção para a lanterna dele que é a assinatura do carro né, a placa tem até a setinha aqui do do lado e na frente também ele tá com bastante detalhes, tem a logo da Porsche, um carro que muito bonito, muito cobiçado aí pela galera que gosta de colecionar, principalmente Porsche, hein? Bonnie Shaker, não pode faltar Bonnie Shaker né na coleção, muito top esse aqui, eu já tenho mais dois ali atrás, vou procurar as outras versões do Bonnie, lote L não veio Bonnie né velho tomara que venha aí depois eu quero um vermelho, achei muito bonito esse Baja Boni Shake do Forza Horizon, esse aqui eu peguei por causa do Forza Horizon, né? Mas eu também gosto muito de Boni. Será que ele vai ser apelão nas corridas de cross? Esse é chique, né, cara? Cheio de detalhes, cromado, bacana, né? Muito, muito top. Eu tô trazendo aqui pra mim, não tô olhando se tá filmando direito. Muito chique. Lancia Delta, gosto muito desse carro, a parte da frente a gente tem os detalhes, atrás a gente não tem, muito bonito, versão de corrida né, muito top esse carro, uma pena que atrás aqui a gente não tem tantos detalhes, eu acho que lançou uma versão desse carro amarela, esse que é do ano passado, acredito que é do ano passado, que isso aqui eu não vi esse ano. Honda CRX também acredito que é do ano passado, eu acho que lançou uma versão desse carro aqui esse ano, tá? Ele não tem detalhes atrás, na frente ele tem aquela perfuração que fica parecendo farol, né? Não tem a marquinha da Honda ali, tem um turbo aqui do lado, carro muito bonito a marquinha da Honda ali, muito show, gostei desse carro. Pela, pela capinha aqui que ela tá bem assim rígida, você percebe que ela tá bem seca, isso aqui é do ano passado que eu peguei aqui no mercado. Esse aqui é desse ano né, o carro tá muito bem detalhado, só a é versão super desse carro aqui que é bastante cobiçada Full dourado, um carro que não tem como né, na hora que a pessoa chega na loja e vê o carro totalmente dourado Já sabe, pneu de borracha, carro que até a versão mainline né, que é essas versões que vem, que a gente compra Que são normais, ela veio com bastante detalhes né, muito chique, a parte interna vermelha né cara os vidrão fumê. Ficou da hora, né? Se fosse um azulzinho ou um branquinho, top. Audi Sport 4. Velho, esse aqui veio com detalhes, né? Esse aqui vem com muitos detalhes. Tá muito bonito. Atrás faltou aí, né? Daquela Pé atencha Os caras não deu uma oral. Olha só que chique. Bonito, né? A frente dele. Top. Gosto muito desse carro. Eu sou fã de carro hatch, então é complicado, olha só esse aqui que é bonito, né? Esse aqui é do Rio Assada também, o cara é zica, né? Dos JDM. Olha a quantidade de detalhes atrás, na frente também, eu não entendo, né? Tem uns carrinhos que eles fazem um detalhamento bacana e outros não, né? Como eu gosto muito de hatch, esse carro aqui só tava tendo laranja. Eu falei, só vou pegar se apareceu azul. Ainda mais que esse carro aqui, caro, oh, Aí é maldade, né? Cadê, mano, o farol do carro? Ô, oh, velho, aí. Aí é brabo, né, pai? Eu queria saber como é que faz aquelas customizações. Porque aí a gente até colocava uns detalhezinhos no carro, né? Mas não deve ser tão complicado. Acho que é uma caneta permanente. Será que gruda aqui? Deixa aí nos comentários. Esse aqui, né, para quem manja aí dos carrinhos da Hot Wheels, esse aqui é um Terrante também, tá vendo lá o detalhe? Esse aqui é um Terrante. Se você quiser, eu faço um vídeo mostrando quais são os carros Terrante, o Super desse ano, para você chegar na loja lá e você já olhar assim: opa, esse aqui é especial, muito top, né? Muito bacana esse Jeep. Carrinho para brincar na lama, né, velho? Da hora demais, né? Esse aqui foi o primeiro terrante que eu achei, não dá pra ver lá embaixo, mas se você olhar aqui a, a traseira dele, tá vendo que tem aqui ó, a marquinha top, né? E esse aqui, ele tem essa logo aqui ó, porque ele é carro de pista, né? Aquelas pistas da Hot Wheels lá e tal, que você joga o carro, cai, carro cai no chão, arranha tudo, eu não gosto daquilo. Mas é bacana, né? Eu gostei muito dele, porque ele me lembra muito o carro do Brian, né? Me lembra bastante. E é, inclusive, tem a miniatura do o carro do Braia Caminhonete. Só que é um carro assim que é bastante cobiçado. Eu acho que é do ano passado, não sei. Difícil demais de achar. Esse aqui também é T-Hunt. Por que, que eu identifiquei? Na hora que eu vi isso aqui, ó. Tá vendo que ele tem um círculo de fogo ali? Eu falei, caraca, é um T-Hunt, velho. Porque aqui você não vê nada, né? Mas tipo assim, ó, dá pra ver um pouco, né? Mesmo que você olha pra esse carro assim... E sendo ou não um t você acha que você não vai pegar? Lógico você vai pegar. um Mini, né, cara? Eu tenho outros. Eu achei quatro desse aqui. Aí tá guardado ali pra fazer um game com a galera, né? Esse aqui é mais um T-Hunt. Olha lá... Tem a logo lá, né? Bacana. Eu tenho duas dessas aqui que eu encontrei. Tinha outra que eu vi na loja foi falei, cara, andou, conta mais não. Larguei esse carro para lá porque já tem uns aqui para fazer o game com a galera, né? Então resolvi deixar o outro lá para algum outro sortudo encontrar o carro lá e que gosta desses carros T-Hunt, né? Ele tem aqui na traseira também, né? Tem a marquinha aqui, ó. Geralmente vem no carro. O Super T-Hunt vem um, acho que é TH. Vem um TH no lugar desse círculo de fogo. Esse aqui, né, como eu tenho bastante carro tirante, né, esse aqui também é um tirante Mas esse aqui é muito engraçado, cara, porque ele é um vaso, mano É um vaso esse carro aqui, doido É o carro do cagão E ele sobe ali, tá vendo? Pô, da hora, né, esse carro aqui Eu peguei porque é um tirante, né, pra gente falar, ah, eu tenho uns tirante ali e tal Aí eu peguei ele Engraçado esse bicho esse aqui é o Twin Mill é, eu tinha outro né, que eu mostrei a, a caixinha dele aqui aberta né, a logo da T-Hunt, aí é esse modelo aqui ó, a outra eu abri porque tava rasgado aqui atrás, eu não tinha visto, aí eu peguei não vou abrir ele, aí eu abri e tá ali em cima, ali, muito legal né, Twin Mill versão cartoon, não sei Olha essa F1000, cara, esse carro aqui tem uma cara de ser especial, né, nossa, cara, da Monais, mano, bonita, né, parece aquela, aqueles Hot Wheels edição especial, achei da hora, eu vi alguns carros da Monais, só que eu não quis pegar, uma pena que, né, a frente dele aí faltou detalhes, né, aqui atrás até que não, beleza, mas na frente ele podia dar uma moral, né, fosco, né, cara, bonito... Olha esse. Esse aqui é outro carro que tem a versão super dele, né? Pneuzão de borracha e tal. Só que esse aqui é, é o versão normal. Mas mesmo assim é um carro que a galera gosta muito. Eu já achei quatro desse carro aqui. Os quatro o pessoal trocou comigo nos Porsche, né? Então eu passei esse carro pra frente. Mas eu encontrei mais um. E tem um cara querendo passar pra mim um Porsche aí. Mas eu vou dar uma olhada depois, tá? Esse aqui, ele não tem detalhes atrás. Nossa, eu dei uma porrada no microfone. Mas aqui na frente ele tem detalhes, tá vendo? Muito bom Olha essa Wega, mano Saiu a, a vermelha agora, tá? E essa aqui é louca, né, velho? Ela não tem os detalhes ali na frente Mas, mano, achei muito louca A frente dela, né, parece demais, cara Os carros BR, eu gostei Olha essa silveirado, cara Só cada no chão Louca, né? A frente dela... Tá de boa, né? Porque aqui dá pra ver que é, que é tudo prata, né? Na frente dela, full prata A traseira tá bacana Tem dois escapamentão ali. Eu gostei dessa roda aí, socada, em Ficou louco, né, velho? Tem a galera que coleciona esses carros aqui Eu peguei mais dois Que a gente tem que ter um reserva, né? para fazer o game Corvetão, saiu a versão super dele, né? Esse aqui tá detalhado Esse aqui tá no detalhe aqui na frente Farolzão, bonito a traseira também tá de parabéns, hein? O pessoal deu uma moral pra ele. Americano, né? E aí? Vai ter outros carros também que são americanos o pessoal não tá nem aí, né? Bacana, né? Eu queria o vermelhão, velho. O azulzão não destaca tanto o Aston Martin né do filme 007 concept bonito né a gente ter ele no Forza né fado ele veio com os detalhes aqui atrás olha só que bacana velho deram uma borrifadinha ali de tinta prata no na lanterna né a parte de baixo dele é doido né parece carro de Fórmula 1 né? muito bonito veio detalhado esse aqui. Koenigsegg gemeira Que o pessoal, ai, ah, vai por Forza Vai por Forza, cadê? Cadê? Tô esperando, tô esperando Acho que não vai mais não, viu? Só se é evento sazonal, né? Olha só, ele veio tudo detalhado Tem um desenho ali do fantasma, né? O que, que significa esse fantasma, hein? Que vem nesses carros, mano? Deixa aí nos comentários Cara, veio muito bem detalhado Um carrinho que merece para pra coleção Pelo nível de detalhes que ele tem Eu não sou muito fã, né? Desse carro aqui, mas Pela quantidade de detalhes que ele teve E ele tá no nardo, né, pai? Aí tem que ir pra coleção, né? Esse aqui não pode faltar, né? Mesmo faltando aqui Vários detalhes, né? Cadê, cara? Dá uma borrifada de preto ali Mas a traseira dele veio de boa, né? Trueno. É, apelão, Horizon 4, né? Horizon 5 tá manco pra caramba Olha só que boniteza, cara Bonito, né? Eu gosto desses carrinhos, cara Esse aqui é ano passado, né? Nossa, esse carro RX3, pô, velho, cadê, hein? Tá faltando detalhe aí, né? Mas, mano, olha É Magnus Walker, né? Acho que, é, eu acho que é Magnus Walker esse aqui Top, né, cara? Ô, oh, louca, louca Atrás também, hein? pô, velho. Essa aqui tem a versão super dela, né? É o skyline, velho. Ó, não tem detalhamento na frente. Atrás tem. Não sei por que que não colocou na frente, né? Isso, pelo menos o farol do carro ali ia ficar bacana. Tem a versão super desse carro aqui no Mercado Livre aí. O pessoal já tá vendendo, mas sabe, o pessoal vende por um... É porque colecionador paga caro, né, velho? Então, é, o pessoal valoriza demais. Eu prefiro... Vou ficar com essa versão aqui. Tô muito feliz. Qualquer coisa, nós compra um pneu de borracha aí, bota no carro, pronto, já era. Temos aqui o RX-7, né, da Falcon, que é parceiro aí também da... Hot Wheels, muito top esse carro, né? Esse carro aqui, se eu não me engano, ele também faz parte da Fórmula Drift, né? Fórmula Drift tem aqui tem a, tem os patrocinadores, né? Licenciados para esse carro, muito top. Esse que não pode faltar, né, velho? Esse daqui não pode faltar, só faltou detalhes, né? Mas tá aí, ó, muito top. Eu tenho um cinco desse aqui. Esse aqui eu queria o, o branco, né? Porque tá tendo vermelhão aí, só tá tendo vermelho. esse aqui tá no Forza, né, mano? Ele quase que não cabe, cara. Ele quase que não cabe por causa desse aero dele gigante. Ele nem mexe direito aqui, principalmente assim ó. Lateral, cheio de detalhes aqui na frente, faltou né? Mas pelo menos tem a logo ali da Ford né? Atrás também podia dar uma, um detalhamento bacana, mas tá bom né? Pelo menos eu encontrei a versão branca dele que é a que veio no Forza. Esse aqui eu queria o prata né, mas esse aqui tá com a logo da Hot Wheels Legends, que é um evento que acontece lá nos Estados Unidos, onde eles vão em vários locais do Walmart, espalhado nos Estados Unidos, pra escolher o melhor carro né, eles escolhem um carro de cada evento, aí no, na final, que eu acho que é lá naquele evento, não é Goodwood cara, tem um evento que eu esqueci o nome, que escolhe o carro lá pra ser, e esse aqui foi um dos vencedores né, do Legends, ele tá aí ó, eu acho que a, a, tem que ser a versão prata, né? Tem a versão prata desse carro aqui que eu não achei nem a pau Esse carro aqui também, eu acho que... Eu não sei se ele venceu, mas a cor é azul, tá? essa aqui tá um roxo, meio é, claro, né? Mas a, a, o certo mesmo era o azulzão desse carro aqui, ó Aí eu resolvi pegar ele também, porque ele tá no Forza, né? Mas eu queria o azulzinho, né, cara? Que é o original mesmo esse aqui, se eu não me engano, ele venceu em 2021, essa aqui é a cor dele mesmo, Hot Wheels Legends, né, carro muito bonito, né, os detalhes dele e tal, esse aqui como ele venceu, né, o pessoal é, fez um detalhamento bacana, aqui na frente dele ele tem detalhes, só que como é cromado não dá pra ver direito, tá, olha só aqui também, aqui atrás também ele tem um detalhamento dele aqui, tem uma, a placa dele ali, tem a marca do carro, tá bastante detalhado esse carro aqui, tá muito top. Esse aqui também veio a versão super desse carro aqui, só que é muito difícil de encontrar, principalmente porque é um Fusca, né? É um carro que é bastante cobiçado, então a galera não deixa nem a pau. Mas só de ter essa versão aqui eu já fico muito feliz, que eu acho bacana esse carro, só não gosto dele no evento do Horizon lá, o Eliminador. Mas aqui para a coleção é um carro bacana assim esse fusquinha aqui, velho, o pessoal não deixa na loja eu não sei como que eu achei dois Porque ele é muito bem detalhado Carro muito bacana, muito bonito Essa cor azul eu gosto muito Não pode faltar, né? E o último é o Fusquinha, cara, eu vi um azul desse, eu não sei onde é que tava, velho. Qual loja, né, que eu deixei ele pra pegar umas, uma versão diferente, né, de cor. Aí eu acho que é em uma lojinha ali, eu vou até dar uma olhada lá depois. Esse aqui não pode faltar também, né? O pessoal gosta muito de Fusca. A frente dele aqui tem um detalhezinho, a traseira até que não, mas tá de boa. A roda dele eu achei muito pra fora, velho, né? Mas tá, tá legal, tá bonito. E aí, o que você achou da lista de carros? Lembrando que eu quero trazer mais carros para você aqui, então deixa o feedback nos comentários para me saber se você gostou. E eu gostaria de agradecer esse momento a todos os amigos que estão comprando os produtos da Overclock e me marcando lá no Instagram também. Para quem não sabe, esse produto aqui ele te dá mais foco, com concentração e disposição durante o dia. É uma opção 100% saudável aí para quem quer substituir pelo energético e com preço muito mais barato comparado com quem compra energético todos os dias aí tentando ter mais só que mais concentração, sendo que esse produto te dá muito mais e é 100% saudável. E clicando no link você vê a tabela nutricional do produto para você ter certeza que ele é 100% natural. E se você resolver adquirir, use o meu cupom que tá aí na descrição, beleza? Até o próximo vídeo.